Olá galerinha, tudo bem com vocês? O meu nome é Lana, esse aqui é o canal Tá Azul, E aqui você vai saber tudo sobre essa maravilhosa cultura do Arguile Hoje, eu roubei o canal Hoje, a gente vai fazer... Palhaçada é dessa aqui Vai ladinho, vai Ele vai me tirar daqui Vai pro ladinho. não, você pode ficar aqui Bom, mais um vídeo com essa pessoa maravilhosa Que normalmente tá atrás das câmeras, mas faz um trabalho... Incrível, tanto lá quanto aqui, não é mesmo? Yo, multitask. E o vídeo de hoje, mais um vídeo com um oferecimento incrível de uma marca maravilhosa, parceiraça aqui do canal, que já né, mandou um presentinho pra gente uma vez, a gente trouxe uma review aqui pra vocês, né, de um dos sabores, que é a Gaia. A Gaia é uma marca de essência, chegou no mercado nacional aí, é, mano, com força, com muitos sabores, com coisa maravilhosa. Tá passando aqui no card a review da Ice Raspberry, que é uma delícia. Porém, a Gaia não se né, aguentou, não é, se limitou a manter só, né? Foram o quê? Seis essências, se eu não me engano? Cinco. Cinco essências. Então, Cinco não... iniciais, aí logo em seguida eles meteram mais duas. Já melhoraram tudo que a gente tinha falado no vídeo anterior. E hoje a gente vai trazer para vocês uma review dupla, as duas novas essências da Gaia, que são... Summer. E Seven. Vamos ver de qual é? Como a gente estava falando, a Gaia mandou pra gente um pack das suas novas essências. Inclusive, se vocês não seguem a gente nas redes sociais... É, a gente mostrou tudo lá, né, fazendo esse recebido legal para vocês. Inclusive eles mandaram uma piterosa maravilhosa. tá aqui, ó. Tá uma piteresgê, uma piterogênica maravilhosa com um cordãozinho aqui escrito Gaia e esse X, né, a piteira aqui vermelha também com um X que é a marca da Gaia, né, o, o logotipo. Eles colocam sempre esse Xzinho. Inclusive, já falando da caixa, muito bonitinha aqui, né, as cores. É sempre e... o mesmo padrão, Galera. É o isso. O mesmo X, muda as coisas que tem dentro dele. E vamos ver o que, é que você acha aí, Lana, que é, ó. Ó, tá cheirando bastante aqui fora. Eu não sei qual, qual das duas tá cheirando mais, inclusive. Ó, Seven, é difícil, né, gente? Seven... Não, não tem aí, não, não é auto-explicativo, não é muito fácil de descrever. Eu mesmo não vou saber dizer o Mas que seria. Mas summer, né? a gente já pode imaginar uma coisa mais verão, trocar, trocar o cítrico, hum. enfim. Vamos abrir, vamos fazer um how to pack. Aqui dois rochizitos. Vou dar o um azul. Pode ficar vou com o azul. Lindo. bonito bonito. Setup, vamos falar logo do setup. Duas basezinhas Luna. Dois, duas Stands da República. FUCA que tá mudando o nome pra República. É o Beatrice. Duas piteirinhas da Zain Ruka, Ruka. E aí a gente vai usar um monge? Dois monges. Dois monges. Um da linha Gold e um da linha... Stripes. Stripes. Carvãozito paga nós, alumínio paga nós também. Ó, oh, precisando embalagenzinha. Eu não me lembro se a primeira embalagem já vinha com a logo marcada aqui. A Gaia realmente se supera no cheiro das essências, viu, gente? Ó, oh, então aqui nós temos, né, os primeiros lotes, como é que estavam vindo, e aqui o segundo já dá para perceber bastante a diferença né ponto positivo certo então eu abrindo aqui a seven ó ainda é um pouco complicado de abrir certo é um plástico ainda um pouco mais plasticudo, né tomei uma resinha aqui para abrir Tô mesmo. já conseguimos ver o nível de melaço é um melaço legal é um melaço legal melaço é interessante com essências assim você não coloca até o topo para não fazer o famoso isso você toma um cuidadozinho aí a mais na hora que você tá montando para você é, não queimar a essência logo de primeira mas melaço também é muito bom para questão de é, volume de fumaça presença do sabor Rapaz, é um cheiro incrível. O que que eu... Só pelo cheiro, o que, que você tira da Seven? Hum, a Seven... Eu, eu consigo sentir bem. alguma fruta mais azeda. Com alguma laranja, eu acho. Definitivamente uma laranja. Talvez uma laranja com kiwi. No cheiro da Summer? Quando eu abri ela, eu senti um abacaxi. Não sei se eu vou gostar dessa essência por conta do abacaxi. Não sei se tem, mas eu senti no cheiro. Às vezes meu, meu cheiro é meio esquisito. Lá no fundinho... Sim. É, lá no fundinho um abacaxizinho. Outra dica que a gente dá pra vocês, usa o, a seda que vem no papel alumínio pra vocês darem uma secada. Isso vai ajudar bastante aí, aí, ó, quanto de melaço a gente consegue tirar aqui, certo? E ajuda muito a manter aí a essência um pouco mais tempo, durar um pouco mais tempo. Então vocês dão uma bela de uma limpada aqui e vai ficar aí top. E vamos nessa, vamos ver de qual é. Bom, falamos aqui dos dois cheiros, né, pra mim, Seven, nossa, um cheiro incrível, muito, muito bom, Gostoso. uma laranja, sinceramente, uma laranja muito presente e alguma coisa bem azedinha no fundo, sensacional, sensacional, sensacional, diferente, Gaia, na moral, tá de parabéns mesmo, velho, e na é realmente algo mais doce. Mas tem algo cítrico aí. Não, é completamente doce mesmo não. Bem gostosa, bem diferente. O sabor das. Quando a gente pega essas essências mais tropicais, lembrando o verão, não sei o quê. Normalmente é muito padrão, né? muito.. aquelas mesmas frutas, as mesmas coisas. Essa daqui eu acho é mais diferente. É gostosa, o sabor é presente Mas eu não vou saber dizer as frutas que tem aqui hum. Mano, eu vou ser suspeito Porque eu dei uma ajuda dos universitários E pesquisei antes os sabores Vocês terem uma ideia Aqui falar pra Lana, né? Seven Laranja Com kiwi Laranja com kiwi E Summer. Laranja com pêssego. Legal. Interessante. No cheiro, pra mim, eu senti o abacaxi. Duas eu propostas bem legais. E diferente, ó, a marca chegar com dois sabores, um, com a mesma fruta, né, a laranja. Porém, eu sinto a laranja muito mais presente na Seven. Na Summer, pra mim, tá muito mais presente o pêssego. Eu diria que o cargo chefe. É mais doce. Isso. Eu diria que o cargo chefe da Summer é o pêssego e a laranja ali pra quebrar esse doce. Não fica um doce tão enjoativo, tá? Uhum. Troca aqui. A Seven, eu fumaria mais. Eu fumaria uns dois roxos dela sem enjoar numa boa, assim. Tranquilo. Tranquilo. A Summer, eu acho que no segundo roxo já daria uma enjoadinha. Talvez colocar uma menta aqui, obviamente, dá aquela quebrada, aí rola cara nas duas, mas eu sinto muito sabor do verão. E aí fica a pergunta, né? São sabores refrescantes e na minha opinião, sim, os dois. A Seven um pouco mais, né? A gente sente um mentol ali. Interessante que por mais que a gente tenha fumado a fumada Seven primeiro, dá para sentir muita diferença entre as duas, por mais que as duas vão laranja, a gente consegue sentir muita presença do pêssego aqui. Eu sinto muita presença do kiwi, obviamente depois que ele falou, porque eu não não identifico muito as frutas. Mas eu amo o kiwi, eu adoro o kiwi, então depois que ele falou, eu senti realmente o kiwi. Cara, então, você é você ousado é no que eu vou falar. Melhor proposta de kiwi que eu já fumei. Sabor mesmo do kiwi. Claro que eu sinto muito a laranja, muito presente. Também é uma das melhores laranjas que eu já fumei, dicas de passagem. E o kiwi muito bom, muito fiel, aquele azedinho do kiwi. Outra coisa interessante, pra quem viu o primeiro review da Gaia, eles melhoraram bastante essa questão do melaço. Por exemplo, a primeira vez que eu fumei as essências da Gaia, eu sentia muito o gosto de glicerina nelas. Agora não. Agora eles já pegaram ali a, a manha do, do tanto de... O melaço ainda é muito, mas você não sente aquele glicerinado. E aí, pra finalizar, quem gosta, é, volume de fumaça, coloquei aqui três carvões só pra gente ter uma ideia. Bastante fumaça, não é o tipo de essência que eu indico vocês fumarem com três carvões, mas já dá para perceber uma melhora incrível no, na resistência das essências da Gaia. Eu preferia a Seven, eu fumaria mais a Seven, mas a Summer é uma pegada diferente. Botaria uma menta, botaria talvez um limão. Nossa, é... a Summer com... com limão vai ficar... Nossa! Gente! Ó, já tá pegando aqui um pouco, botei três carvões para vocês verem. Já vou voltar aqui para dois fazer esse controlezinho aqui de calor. Inclusive mais uma vez agradecer demais a Gaia. É, esse review não seria possível se eles não tivessem mandado para gente. Vocês têm aqui moram, moram no coraçãozinho aqui no Tazul e é isso, gente. Tazul a prova. Então gente é isso que a gente tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Deixa o like, isso é muito, muito, muito importante pra gente. Pra fazer o canal crescer, pra gente ter possibilidade de trazer coisas novas para vocês. Se inscreve aqui no canal, tá passando aqui, uma bolinha aqui. Tem vídeos aqui que vocês podem gostar. A gente fez altas playlists que vocês podem gostar, só de review de STEM, só de review de Essência. O One on One do Narg, Para quem não sabe, a gente tá fazendo também esses vídeos aí. Para a galera que não sabe montar um roche, não entende muito qual as diferenças dos carvões, procura, entra aí que a gente tem playlist para tudo isso. E a gente nas redes sociais, vão estar tá passando aqui, vão estar tá embaixo também, vão estar tá embaixo também. As redes sociais dos nossos parceiros incríveis, maravilhosos. Aqui ruca Ruka, né, as Piterosas, Republic Inc, as Stens incríveis, se quiser adquirir, entra em contato com eles. É, também vai estar tá as redes sociais da Gaia. Que, né, mandaram essas essências com pra certeza. gente maravilhosos. E se você é de Brasília, tá precisando de qualquer coisa pra sua sessão, tá precisando de um Narg, de um aluguel de qualidade, com padrão excelente, Narg em Casa também, parceiro do canal, vai estar tá aí embaixo. Entra lá no Instagram, manda mensagem para eles que vocês vão ser atendidos da melhor forma, beleza? Com e certeza. É isso, ficamos por aqui, agradecemos demais quem viu esse vídeo até o final. Agradecer demais a presença da Laninha aqui. Que já já vai estar editando esse vídeo aí pra nós também. Então faz tudo alma do canal. Eu sou só a cara aqui. Então agradeço muito a ela. E é isso. Deixem seus comentários, qualquer coisa. E continua acompanhando a gente. Sininho, viu? Dois vídeos por semana. E é isso. Tchau. Valeu, falou. É o beatboot boa. Gostei pra caralho, não foi de sacanagem. não.